E tem ansiedade positiva e negativa. A ansiedade positiva é aquela que você tem por algo de bom que você supõe que irá acontecer. A pessoa pensa assim, bom, semana que vem eu vou fazer aquela minha viagem, aquela excursão, aquele cruzeiro marítimo. Mas vai ser a viagem da minha vida. Vou fazer... Quer dizer, se eu acho que eu vou ficar feliz no passeio, eu fico agora. Se eu acho que eu vou ficar eufórico, eu fico agora. E isso pode gerar uma ansiedade positiva. E essa ansiedade positiva me faz perder o interesse por aquilo que estou fazendo agora. E veja, se na ansiedade positiva a pessoa ainda faz, embora mal feito, na negativa ela não faz. Ela pensa assim, poxa vida, se eu não passar naquela prova eu estou perdido. Se eu não conseguir é aquele aumento, o que será de mim? E se eu não for bem na entrevista, quer dizer, ela se desmotiva. Ela se desmotiva. Ela não faz. Oh,